Fala rapaziada! E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hulit. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo de DH aqui no canal, mano. Faz, oh, faz uma semana aí que eu não jogo com esse personagem, bateu aquela saudadezinha. Tô de tanque, não sei jogar de tanque. Eis a questão. E aí, a gente vai tancar uma dungeon aqui, normalzinha a dungeon, porque eu estou atrasado, guys. Eu fiquei farmando item level e acabou. Item level não, mentira, tô 314 ainda. Eu fiquei farmando as paradas e acabou que. Eu fiquei atrasado no item level, né, mano? Eu fiquei farmando um goldzinho pra pagar token. Essas paradas aí deu. Deu fucking ruim. Deixa eu pegar minha mount aqui. É. Eu acho que eu fiz essa dungeon aqui uma vez na vida e agora a gente vai fazer ela tancando. <risos> oh fuck, boys. Novos te... Galera, tá aqui? Que maravilha. Vou pular no meio dessa. Faz tempo que eu não jogo. Mano, eu tava mais farmando o um goldzinho, tá ligado? De ajuda Mas vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar gosto pra tancar, mano. Esse, esse que é o importante. Interrompo o bicho aqui. Olha esse balance batendo, meu amigo! Vamos pegando o lootzinho rapidão. pulando no meio do bonde. Dá um ataque em área, estuna tudo... Não, esse aqui é o selo. Ok. Nossa, tem que interromper essa habilidade aqui que dá... Interrompi uma. Não tenho um alvo. Mano, esse final de semana eu não consegui jogar WoW. Tô naquela seca, tá ligado? Porque eu fiquei preso meio que aqui em casa fazendo umas modificações. Umas faxinas, uns bagulho doideira. E cadê o meu... esse aqui. Calma aí, calma aí que o bagulho ficou um pouco tenso. Ok, puxou ali em cima também, não tem problema. Não gastei caçada ainda. Aí eu tô, eu tô meio, meio mal situado no jogo, mano. Eu não sei o que, que eu faço se eu upo os outros personagens. Eu de um alvo. Se eu termino a história. Porque eu tenho que terminar a história com esse personagem aqui que eu não terminei ainda. Desculpe mãe. a bagunça Já faz muito tempo desde que estudantes vieram aqui Eu estou apenas montando meu plano de aula deu... Boa, caralho, o dragãozinho passou cuspindo ali a doideira Eu bati 30k, o dragão arregaçou o cara bateu 57, 50... agora né, que eu li que tava 57, mas antes eu acho que ele bateu muito mais que isso. Cara, é muito gostosinho jogar de tanque, viu? Vou falar pra vocês que é uma parada que eu só não jogo porque eu sou muito inseguro com relação às rotas, velho. Dá uma nada aqui nos caras. Estornei... Eu podia ter stunado um pouco antes, né? Pra poder interromper eles e utilizarem as paraditas. Está longe demais. É tão bem. As dungeons dessa expansão tão bem bonitas, bem, bem, bem, bem bonitas. Da Azul Eu tô sem um transmog, na... tô... tô triste. Um vexamos, que venha, começou a espalhar o caos. venha vexamos. Receba a minha caçada. ó só cinco. Essa batalha aqui, eu acho que é só absorver os orbes mesmo. Não tem muito segredo. a manifestar bombas para Vira pra cá. Ok. É bom a gente ir fazendo a dungeon sem ser heróica e mítica, porque a gente precisa meio que saber as... Deu bom. Preciso de drops, hein? Precisamos de tem level, hein? Não veio nada, hein? Dançamos. é que você se saiu tão bem na lição, à para pegar algo do baú de recompensa Dos bons estudantes Eu não peguei nada Não teve drop Cara, eu tô muito azarado pra drop Vamos ver se até o último boss a gente consegue dropar alguma, alguma paradinha uh, Onde que é o caminho? Eu acho que tem que voltar Ufa, o cara já agrou aqui Não precisava agrar isso aqui não, eu acho fazer o pull Preciso chegar mais perto. E, por exemplo, quanto mais você joga, melhor você vai ficando, né, na arte de tankar, o DPS, o healer, qualquer coisa que você estiver fazendo. Então, acaba que uma coisa que eu tô esquecendo de utilizar. Oh, que alcance. É isso aqui, ó. Eu não sei se é para cá o caminho não, mas o cara deu a entender que é para cá, então Vou dar pra ele aqui, barra Is this the way? Is this the way? Ai, qual que é o botão, mano? Não, apertou o botão de bem invisível. Vira em mim. Tá longe demais. Nossa, eu esqueci de transformar. Olha, eu tô tão tentando. Eu tô tão tentando se jogar com isso aqui que eu esqueci até que eu transformo no capirotão, velho. O bom é que jogar de tanque, a sua obrigação é mais, é mais manter o agro, né, velho? Aí se você mantém o agro em ti... A galera a galera mata os bichos pra nós. poliesportivo, a organizar o lugar que está em um estado lastimável. Centro poliesportivo, putz, lembrei da escola agora. Queria voltar na caçada Mas não deu Centro poliesportivo de um alvo. Caraca, mano, mas que tanto de dragão é esse Que pareceu... Ah, é dos NPC, né mas essa parte aqui eu acho que dói um pouco. Esses dragãozinhos aqui são... Boa. Boa, time. Ai, calmou, calmou. Botar um signo de silêncio no chão aqui. Não dá pra ver a barra de vida deles, velho. Eu não sei se eles estão em mim, se eles estão nos, nos parceiros. Venham, bebês. Na dúvida, dá uma stunada. Ah, caçadinha. Ah, você não me empurrou, não. Você não fez isso. Na hora que eu cuspi. Eu demoro uma vida, né, o cooldown dessa habilidade de cuspe-fogo aqui. Na hora que eu consigo... Não tô interrompendo, mano. Agora precisamos eliminar o grandão. Vou ativar as metas do Lich Larate. Ou o lance de garra para vocês, peles finas. Use-as para chamar a atenção dela. Tem uma mecânica aqui que a gente tem que ficar pegando essas, essas orbes e jogando lá pra, pra longe. Sexta. É, pelo menos sabemos que funciona. Tomem cuidado. A minha mochilinha de crafting. Bem, <risos> bicho. Não posso atacar isso. Ele só vira e dá uma cuspida em alguém, mano. Isso aqui eu não tenho controle. A galera tem que desviar mesmo. Deixa os caras pegar o orb. Eu acho que o meu papel é só ficar tancando ele mesmo enquanto a galera faz a mecânica. Tudo bem que eu tenho mobilidade, né, velho? Poderia fácil, fácil. Tá fazendo a mechanics Eu vou começar a fazer pelo menos Umas duas, três dungeons por dia, velho É que meu tempo tá um pouco curto Aí o que eu, o tempo que eu tenho, eu dou uma farmadinha de gold Mexo um pouco com profissão E... Com coleta, né? Fico fazendo as coletinhas E fazendo um pouco da história E acaba que eu tô atrasado em item level Essas coiseiras, mano Eu quero... Saiu as montarias Uh, dropou um negócio aqui eu ia até mostrar pra vocês Isso aqui, ó uh, Isso aqui, ó Das montarias, mano Que saíram, tá ligado? Véi, que doideira As montarias de, de AOTC e de PVP Sensacional mesmo A de PVP não é difícil de pegar E eu provavelmente vou conseguir pegar ela com o Rug, velho Porque o meu Rug ele tá Eu tô fazendo set full owner com ele E aí tá bem da hora mesmo Bem da hora de fazer PVPzinho com ele, velho. Tenho... Tá, tá tipo básico ainda o set, né? Tô fazendo umas BGzinhas. E aí, pra vocês terem, o tempo é muito curto pra gente poder fazer tanta coisa que o WoW exige da gente. Ai, cara. Aqui eu não sei. O importante é eu trazer todo mundo pra mim. Virei o... Ah, eu acho que eu devia ter virado o Cramunhão antes de... aqui não estão em mim. Os que ficam a vida vermelha não estão em mim. Estou dando um migué. Hum. Estou forte, alcance. Carai, Quase fui de basics. Não tenho um alvo. Tem que fazer a limpa aqui do lado, eu acho Pra poder... Preciso chegar mais perto Eu acho que agora azedou, hein, manos É, eu tô, pelo menos eu tô conseguindo fazer o um pull, velho Já dá Eu tô sentindo que as habilidades do DH Tank Elas estão demorando pra estão porra pra... Por exemplo, essa aqui demora muito E essa Qual que é a outra? Essa aqui também demora pra arregaçar a hora de emulação Tem Esse boss é da hora Nos ajuda, novos Ou eu tô utilizando as habilidades em horários incorretas Né mano, pode ser Pode muito ser isso. Cara, olha esse Warlock batendo, mano. Ele deve estar ajudando algum amigo dele, certeza. aqui tem que matar esses bichinhos. Bate aí, rapaziada. Bate aí que é minha habilidade em área. Cadê provocar? Aqui ele já ele já chama mais, velho. Está longe demais. Boa. Oh. Tô olhando bastante. O, o DH nem tem muito skill, né, velho? Eu, mesmo assim, ainda tô olhando bastante pra barra pra ver o que eu aperto. Isso que dá. Ficar um tempão sem jogar com a classe. Cara, eu não dropo nada, velho. Eu nunca vou parar de fazer dungeon normal, porque eu não consigo dropar os bagulho. Esse aqui que dropou foi 346, Olha só. O meu é... O meu é 346. 4, 6. Ué! Caralho, como que eu vou pegar item level? Eu achei que essas dungeons aqui depois que você pega level 70, ela dá uma melhorada. É, é bom que a gente tá pelo menos tá treinando com Tanka, né, rapaziada? Porque Bora time. Tá falando de um cavalo ali Sei lá que cavalo que é esse Fazer um pull de responsa aqui, vai Vou tentar transformar e usar o sopro depois de transformar pra ver Se meu dano dá uma Interrompi É Essa brincadeira aqui foi 30k Realmente Realmente, velho. Só que não parece que você tá dando dano, velho. Isso que é engraçado, tá ligado? De jogar DH tank. Cê, de DH um tanque. Quando você joga com o DPS, irmão, parece que você tá fritando os caras ali na bola de fogo e tudo. E quando você tá jogando de tanque, não é tudo você isso. Ator, é Quem é você? Mas, pô, foi bom. Foi bom esse pulzinho. Esta sala é só para alunos. Esse é da hora. -se os do aprendizado são sagrados. Você não tem matrícula? Eu tenho que juntar bastante desses bagulhetinhos aqui para estourar depois. Essa habilidade aqui eu acho que no tanque ela bomba espiritual. Deve ser uma das habilidades que eu dou mais dano. You not pass. You shall not pass. Eu acho que eu consigo comprar um item leve pra poder começar a fazer heróica, mano. Mas eu vou dar mais uma treinada nas outras dungeons, pra pelo menos saber o caminho, manja. As mecânicas... As mecânicas de boss até que tá, tá safe, não tá tão... Preciso de um alto antes. Vou tirar de Vou tentar pegar o OTC dessa vez, mano, a montaria que dá do OTC é muito massa. É muito massa, hein? Vou tirar pontos de vocês. Dalei. Ah, dropou uma aparência aqui. Desbloqueei esta Draco. Chifre único de cabeça. Ok. Ai, ai. Pelo visto os parâmetros com que conjurei o feitiço Thanks. da minha licença foram um pouco. Exagerados. Muito obrigada por ajudar nos preparativos da academia. É nóis. Que bosta, velho. Droppou um fucking nothing. Cara, eu acho que eu consigo... Vamos ver se eu consigo... Pelo menos comprar esses itens. Pra poder melhorar meu item level, mano. Porque tem muita coisa aqui que tá abaixo do padrão, né? 319. Ó, pra você ver meu ombreiro, 276. Isso aqui eu consigo comprar no... Na Action House Porque agora a profissão tá fazendo os bagulhos 3, 4, alguma coisa Pelo menos pra gente Esse conseguir fazer Uma DGzinha heróica, né? Armadura De couro Vamos lá, ombros É a primeira minha que tá na merda Nível 3, 4, 3, ó Por milão Puta, já vai dar, já vai dar um pump, hein, mano 340 por 500 Ah, vou pegar essa de quinhentão aqui e essas aqui de 102,92, não vamos pegar de 340, vou comprar uma arrematar uma ombreira deixa eu ver o que mais que eu preciso aqui, cara, o meu anel tá muito roxo <risos> o anel do meu personagem tá muito zoado, o meu tá de boas 346 346 286, é, é o torso na real é tudo, né 337, 319 É o anel, não o anel é 3 Não, 271 coisa. Vou pegar um torso 316 Nossa, o torso 340 já tá um pouquinho mais caro hein, velho Isso é louco acho que, Mas acho que 316 já dá uma salvada Não vou gastar Tudo isso não 2k é muita coisa Deixa eu ver pra quanto que a gente já vai de item level Cara, o legal dessa expansão é que ficou tudo muito perto, né, mano? Caixa de correio Agora na cidade principal a gente tem leilão Cara, isso é maravilhoso, velho. 320 Ok eu Precisava de um... Eu precisava de umas glaives, né, mano? Não vamos repetir nossa história A gente consegue comprar... Não, é uma mão Varinha e arma de... Glaives de guerra Cara, será que tem? Nossa, 4K, velho? É isso mesmo? 4K? Ah, essa aqui é aquela top, né, velho? Quanto que ela é? 332. 3, 2. Puta que pariu, mas 5K na Gleio de Guerra. E essa aqui? Racha couro, impostor, não sei o que lá. Uma mão... Essa aqui, essa aqui é cosmética. ué, não tem item level? Um de dano, ah, vai cagar, isso aqui é enganação Tem que pegar essa, nossa, 10k nem fudendo, né, velho 10k é muita coisa Mano, mas 187 de item level, cadê as armas? Aí, 3, 4 Varinha não, bosta e espada, mano Espada e machado é mais de boa eu Vou comprar duas espadonas ah, Cadê minhas espadas? Espada de mamão. Olha ah lá, ó 343, mano ah, isso, aqui, isso aqui tá um valor aceitável ó. Você pega duas Duas espadonas de uma mão de de sempre. Depois a gente coloca Glaive, dale eu, não sei, eu, eu acho que eu posso utilizar duas da mesma, né? Esperamos que sim, mano. Não foi 2K por. Mas essa grana aqui eu fiz com coraria, então tá bem safe. Oh, yes. Ó, subi mais 4 nosso item level. E do. Debo hunter de espadinha. Me respeita. Vamos comprar esse anel. Passou um anel um burlockzinho. Na real, eu precisava dropar as paradas mesmo, velho. Tá fora. Já dá pra fazer heroica? Quanto que precisa? 3, 4, 2, mano. Como é que eu vou subir meu item level? Será que eu consigo craftar alguma coisa? Coburaria. Luva. Oi, eu posso fazer luva 340. A minha é 343, Ok. Uh, bota. Minha bota é 316... 316... 316... É, já, já daria um upgradezinho, né, velho? Luvas protetoras. Ah, esse aqui é pra profissão. Eu tenho que dar uma upada nessa profissão aqui, porque faz um tempinho que eu não jogo com esse boneco. mano então é isso. Eu vou continuar fazendo um pouco mais de dungeons aqui, velho. Ver se eu consigo dar uma dropada nos itens pra dar uma melhorada no item level do meu personagem. Eu não sei se tem alguma parada... Ó, tem um suprimento da Ilha do Dragão. Caralho, já tô com... Ah, é porque eu fiz muita missão com esse personagem. Então ele tá... Tá bem adiantado. É... Vou... É, é... Eu acho que não tem escapatória não, mano. É, é fazer... O PVP dele eu nem... Nem tô indo, mano. Porque ele tá muito... Eu tô sentindo que eu tô muito fraco. Então eu não tô fazendo PVP com esse personagem aqui. Vou... Co... É... Eu acho que... A pegada vai ser... Continuar fazendo masmorras mesmo, velho. Deixa eu ver aqui. Vamos supor, se eu faço essa masmorra aqui no... A normal tá dando item 346, velho. É isso. Ó, tá vendo? Preciso fazer e pegar itens 346. para depois ir pra heróico pegar itens 359. para depois ir pro mítico e pegar itens 372. Esse aqui vai ser o plano. E a gente tá jogando de tanque, então de tanque eu acho que vai ser mais safe pra gente conseguir, cara. Eu só preciso spamar dungeons que aí vai dar certo, beleza? Mano, obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Tamo aí na luta com o DHzinho pra subir um pouco mais o item level. Eu vou fazer mais uma dungeon aqui, mas não vou colocar nesse vídeo não porque senão vai ficar muito longo. A gente já tá com uh, quase meia hora de vídeo bem que a gente costuma fazer vídeo de 40 minutos, né? Mas aí se ficar uma hora Não seria o, o intuito dessa pegada aqui Vamos fazendo uma dungeon por vídeo pra gente dar uma melhorada E ao mesmo tempo a gente vai equipando O Hug lá no PVP, porque o Hug Além de ele tá dando muito gold por causa das coletas Ele também tá é... Tá legal fazer PVP com ele, eu vou trazer mais vídeos Aqui no canal, beleza? Obrigado por ter assistido mano. forte abraço pra vocês e essa semana vai ter vídeo todos os dias, beleza? Essa semana a gente não vai deixar faltar nenhum dia não Porque eu tô em débito com vocês aí de não ter postado Na sexta-feira, sábado e domingo a gente já não posta mesmo, mas sexta-feira deveria ter tido o vídeo Beleza? Beijo, manos E se cuidem, boa gameplay pra vocês Ah, deixa eu só falar, isso aqui, ó Só pra vocês verem as montarias ó. Essa aqui é de PvP Da Season 1 de PvP, a montaria que a gente pode é, Dar o pump, né, no, no Dragãozão, insano A de PvE, manos, puta que pariu, velho Nossa, É aquele um de raiozão sinistro Eu vou ter que dar um pump nesse DH aqui Pra gente poder tancar as raids, velho Vou ter que tancar raid que a galera aprender a fazer as tancadas aí pra poder fazer o AOTC. Vai, vai ser nesse DH aqui, não tem condições. Beleza? Muito louco, mano. E pra quem quiser saber essas paradas aqui, ó. No nosso Discord, aqui no nosso Discord, ele tem uma aba, mano. Uma aba. Cadê? De... É uma aba de avisos. Não, isso aqui são é um avisos do canal. Vai ter uma aba da Blizzard. Ou o News aqui, ó. Tudo as notícias. Já tem um bot que joga as notícias da Blizzard aqui pra gente, beleza? Então, só entrar no nosso Discord aí, que já era. E aqui a galera costuma conversar no geralzão, pra trocar uma ideia mesmo a respeito do jogo, beleza? E é isso. Vou nessa, mano. Tamo junto. Forte abraço. Beijo. Até mais. Valeu. Falou.